Jovem supostamente abduzido filma momentos terríveis em instalação extraterrestre. Há alguma coisa andando debaixo do lençol. Jovens registram entidade que teria escapado do submundo. Mulher zumbi é filmada andando pelas ruas de Washington, Estados Unidos. Imagens perturbadoras registradas na Itália podem evidenciar a chegada do apocalipse zumbi. O homem desativa a mina de uma forma que te causará aflição. E muito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 Caso de um jovem que teria sido abduzido e levado a uma instalação no espaço que consiste em um labirinto sem fim titulado de subnível êxodo e exílio. E lá dentro ele foi desafiado a peregrinar e a sobreviver aos ataques de criaturas horrendas. com a parede, isso pode indicar a proximidade com a criatura. Ele conseguiu escapar, porém, o pesadelo está apenas começando. Por mil demônios, ele está sofrendo combustão espontânea. Parece que a criatura o surpreendeu por trás. O vídeo a seguir foi registrado por exploradores indonésios em uma viagem à África. Na ocasião, eles se dirigiram a uma mar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 Há uma presença muito forte no ambiente. Isso é um mau sinal.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 O caso inusitado vem assustando os moradores do município de Iaçu na região da Chapada da Diamantina. Uma coruja conhecida como rasga mortalha seria causadora de óbitos registrados na região nos últimos meses. Sites da região relataram que moradores dizem ver o animal todos os dias e que pessoas teriam ficado doentes e até falecido pelo fato de a ave passar frequentemente por cima de suas casas fazendo um barulho assustador. A rasga mortalha é uma uma coruja que possui fama de agorenta. Em algumas regiões, principalmente no norte e nordeste do Brasil, acredita-se que quando essa ave passa por cima de alguma casa, soltando um ruído semelhante a um pano sendo rasgado, é sinal de que algum morador por ali está próximo a sucumbir. Então, se você vê uma criatura desta em sua frente, se prepare. <risos> O homem foi flagrado segurando uma mina terrestre anti-tanque e levando o item para longe na Ucrânia. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, um homem, sem nenhum equipamento de proteção e fumando um cigarro, teria retirado o explosivo debaixo de uma ponte na localidade de Bendiskan. Embora não seja recomendado, sabemos que quando o homem trabalha com um cigarro na boca, é porque ele é experiente e já se encontra num nível que poucos podem alcançar. caso em que ucranianos desarmam uma arma russa. Dessa vez com uma garrafa d'água para evitar faísca, uma mínima falha seria o suficiente para transformá-los em migalhas. Imagine a sensação de saber que você pode explodir a qualquer momento. Estados Unidos. Um homem estava junto de sua esposa dormindo quando algo começou a incomodá-lo sob o lençol. Okay, in all seriousness, this is my sheet. This is the my covering for my my mattress. There is Nothing under it, look. Look, wait, watch. See if it comes back. Look, there it is. Look, watch. See if it comes back. O que será que estava debaixo daquele lençol? Parece que há algo como um grande inseto se movimentando. Mas algoram. É como se fosse apenas uma bolha de ar. Reveja este vídeo e tente encontrar uma explicação, sim, você entrará em um okay. mundo infinito In e não conseguirá explicar nada. The, my, my Look. Look. Na última sexta-feira, 7, vídeos compartilhados no aplicativo TikTok mostram uma figura peculiar caminhando pelas ruas de Citroën, no estado de Washington, Estados Unidos. Pessoa por conta de seus trejeitos ao caminhar e sua aparência, fez com que muitos acreditassem que ela fosse uma mulher zumbi. A sua presença chamou a atenção da polícia local, que decidiu manietá-la antes que alguém fosse ferido. Depois deste evento, a mulher foi levada para a delegacia e depois ninguém nunca mais teve notícia dela. No vídeo a seguir, vemos uma dupla de homens fazendo só Deus sabe o que em um iceberg na Groenlândia. O peso deles foi suficiente para o iceberg virar de ponta cabeça. Por um tris, essa história não terminou mal. Agora uma bateria de vídeos que te causarão aflição. e aí ser causado medo nas redes sociais e pode provar que já começou algum tipo de apocalipse zumbi na Austrália. Essas imagens teriam sido supostamente registradas em uma base da polícia de Camberra, cidade australiana. Parece que a polícia capturou duas mulheres com um comportamento animalístico que lembra muito os zumbis dos filmes de Hollywood. Internautas especulam que seja a chegada de uma nova enfermidade. Será que já começou? Será que o que vemos é real? E o pior está por vir? É um enigma.